Acredite no que eu vou lhe falar agora. A falta de repasse do governo do estado pode fazer a APAI em Alta Floresta. Eu disse a APAI, uma das mais importantes instituições do nosso município. Fechar as portas. Arão Leite, conta os detalhes. APAI de Alta Floresta. Alunos em atividades na quadra poliesportiva coberta. Outros aqui em momento de entretenimento na computação. Olha só que gostoso, é a hora do lanche. Essa é a rotina da escola Helena Augusta todos os dias, de segunda a sexta, na unidade que tem parceria com o município, com o estado e o apoio principalmente da comunidade através de doações, além de promoções. Os profissionais pegam essas crianças em casa, a gente buscamos nos veículos, em toda a segurança, trazemos para a escola, devolvemos 11 horas, né, e, e todos com, com, com a sua integridade física, com cuidados, banhados. Com toda a atenção e carinho desses profissionais que estão hoje sem receber. Mas com toda a modificação cuidando dos mesmos. Né? Mas o bom funcionamento está em risco. Tudo por falta do repasse do governo de Mato Grosso. O, o governo atrasado, o governo passado piorou e agora esse governo também agora... É, ainda não se manifestou na questão de renovação dos convênios com, com as APAES e hoje as APAES do Estado do Mato Grosso estão todas em de porque temos um convênio aí que contratamos professores para atender essas crianças. E eu estive em Cuiabá agora, semana, semana atrasada, reunião com, com os presidentes e não se tem uma posição. Até então não se tinha uma posição de como ficariam os convênios, né? Abrir o sistema para poder renovar ou não renovar. Então, como o governo abriu um estado de calamidade. E a situação está complicando. tem profissionais que estão desde janeiro, desde janeiro sem receber. Fundada no ano de 1987, a Pai em Alta Floresta completará 32 anos no mês de setembro. Ela é uma das maiores estruturas do estado, mas a entidade também passa por uma situação difícil, principalmente pela falta de renovação de convênio junto ao estado de Mato Grosso. Os professores, mesmo assim, continuam trabalhando, mas a direção já não sabe como vai acontecer daqui para frente. Agora abriu, mês que vem, maio, e não tem uma, uma, uma perspectiva do, do, de abrir o convênio para se pagar esses profissionais. Então a situação está complicando e, e vemos a hora de não só a paz de floresta a paz do Estado inteiro parar. Este é o laboratório de informática da PA em Alta Floresta, mas aqui também funciona como sala de reuniões, a brinquedoteca e uma surpresa. A gente vê muitas confecções, roupas masculinas e femininas. Isso aqui é resultado, é produto de promoção beneficente da entidade para arrecadar fundos é, e custear algumas despesas diante da situação que ela vem passando e acaba não conseguindo cumprir com o orçamento. Comunidade é essencial, os clubes de serviços, né? temos o Grupo Anjo Solidário que, mantém, que ajuda a manter a instituição e esses profissionais que estão sem receber ainda dedicam o final de semana da, da, da sua vida, largando sua família em casa, filho, esposo, para trabalhar a noite inteira, virar feriados, como, como toda a população conhece, para poder arrecadar dinheiro né? para manter a instituição, manter as crianças na, na, no ambiente escolar. Aqui é o momento da refeição professores trabalhando com carinho, alunos sorrindo, se alimentando. Mas, até quando será assim? O que se teme, Marcelo? Então, a gente tem teme um colapso, um colapso geral. Um colapso geral a nível de Estado, de uma hora chegar e parar todas as instituições e ficar milhares e milhares de crianças em casa sem, sem aula, sem atendimento, né? E apesar da situação ser a mesma nas APAES em todo o estado, o governo até o momento não se manifestou. Muito pelo contrário, a previsão para convênio firmado é praticamente início do segundo semestre ainda. Não sabemos amanhã ou depois se esses profissionais falarem que não vão trabalhar. Não podemos obrigar a trabalhar, eles trabalhar de, de graça. né? Então o, a bomba está aí e não podemos dizer se semana que vem ou outra semana a paz de outra festa vem fechar as portas. Eu quero crer, viu, seu governador Mauro Mendes, que o senhor, enquanto representante executivo do Estado de Mato Grosso em si, vai permitir que as rapazes do Estado de Mato Grosso passem por uma... Aliás, permitir que passe por esse caos, o senhor já está permitindo, que é uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. Agora, permitir que feche as portas, que chegue no fundo do poço literalmente. A gente só tem a agradecer a todos que atuam na APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que fazem um brilhante trabalho que o Estado não faz, que o Estado não faz, e o pouco que compete ao Estado, para manter este trabalho em andamento através de um convênio, não seja honrado. É a cara do governo do Estado que está sendo escancarada para todos os Mato Grossenses. Uma vergonha. Olha só, Oliveira, estou aqui na drogaria Pax Saúde, vou falar com o Matheus a respeito, olha, de uma novidade aqui na Pax. Olha só esse cartãozinho aqui, que legal. Fala pra gente, Matheus. É, Val, é o seguinte, esse cartãozinho da drogaria, ele vai estar oferecendo um desconto adicional pro cliente Pax, certo? Para quem for lá no escritório da Pax e precisar fazer uma consulta médica, oftalm, dentista e outros profissionais da área da saúde, que exigem retirada da guia de encaminhamento... Pode estar pegando com a Daniela lá um cartãozinho desse de desconto adicional aqui na farmácia. Geralmente, quando você sai de um profissional da área da saúde, ele encaminha para você uma receita de medicamento e tudo mais. E aí você vem aqui na drogaria, entrega para o balconista esse cartão e você vai ter esse desconto adicional a mais, além do que o Pax já oferece. Certo? Olha só, gente, isso é muito legal, muito bacana. Então, olha. Não esquece, tá? Você tem que ir lá no escritório da Pax para pegar sua guia de encaminhamento, ok? E aí você vem aqui, você compra o que você precisar aí para restabelecer a sua saúde com mais desconto ainda. Então, se você não é um conveniado Pax, vale muito a pena, né? Com certeza, Val. A gente está sempre trabalhando para melhor atender o cliente. Para você saber mais, você pode ligar aqui agora, viu? 3521? 5748 Avenida Ludovico em frente ao Banco Bradesco. Tá, o endereço da economia para você e da saúde, claro.